Começou um teste né? agora. Gravar 360, só posso gravar quando de dezembro a abril, né? Porque quando começar a época de chuva, não tem como. Não tem <risos> Seu mesmo incomoda você vira. Hã? Seu mesmo comoda. Não, não. Pô, tá fazendo nada. Tem que colocar. A gente comoda muito, vai né? propagar muito aqui. Calma, não tá logo. Calma, galera. Já que São seis horas ainda. Freio. O que, que é o freio? Traseiro. Esse aqui é o freio dianteiro. Vamos fazer um passeio de teste aqui, pessoal. Daqui de Teste de... não. A gente vai fazer um passeio a fera. A gente vai no mercado. Sim, é a fera mas só para testar nossa câmera aqui e ver como que é. Nesse momento, não vamos ter comunicação com vocês logo assim que a gente começar a andar. Mas depois que a gente chegar no mercado lá, vamos finalizar o vídeo, só para a gente poder ver como é que fica a gravação aqui com 360. Estamos aqui na garagem da nossa casa, vamos sair daqui e vamos o mercado lá. Que é a Verão que vai fazer uma feijoadinha aqui para os amigos dela no aniversário dela, e aí vamos lá comprar as carnes. Tá um pouco escuro, mas lembrando, esse aqui é um vídeo de 300, 360 graus. Para os que é para meio que não, não conhece esse, esse tipo de vídeo esse tipo de, de película põe o dedo em se, se, se está em seu celular põe o dedo em seu celular e passa para a direita e na esquerda que você vai virar o vai vai mirar o que tem o que tem lá atrás se você tem mirar a hora lá atrás você vai vai ver, vai mirar a lua lua a luna a la luna a luna a luna a luna a luna a luna está muito hermosa muito aqui e para os brasileiros Passa o dedinho no celular aí, ou com o mouse na câmera, que você vai olhar aí a lua e também a estrada aí do lado. É só virar que vocês conseguem ver tudo que tá ao redor, beleza? Então embora galera! Então esse foi o teste, eu não sei como é que quedou o sonido, mas que Creio que quedou muito bom. Mas a imagem não quedou porque está escura agora, mas já. Depois vamos tentando melhor, melhorar. Queda melhor. Queda melhor! Até o próximo vídeo!